What's up guys? E aí, galera? Hoje estou aqui com a Michelle a gente vai treinar o inglês dela agora com esse site. Então, vamos lá. Tá bom, o que, é que você vai escolher para mim? Todo mundo tá pedindo para você fazer um rap. Ô, galera, vocês estão de sacanagem comigo. Eu dei a música malfacinha para ele. Malfacinha? O... Nem... Zaraf... É Não. Assim? Não. I don't wanna do is bang bang ding ding. Nossa, mas isso é difícil, não é? Que eu mané, é sei lá, já, já perdi. Um, I fly, tá I fly, like, ah, não, this... não, eu te dei sem querer, <risos> Tá chutando eu... Ah, é a primeira <risos> frase da música, gente. <risos> gente, ela falou muito difícil. Muito bem. É? Viu? Uhum. Nossa! Ah! E ficamos? O quê? aqui. Muito bem. Ah, gente. Não é tão difícil assim. Ela cortou a palavra aqui. É, eu percebi. I make them all day. Make them ah. Então. Só so, tem três palavras que começa com. Só so, tem três né? In, if and it. If it is. Ah, uh, é. Já são quatro. So, já tá nele, so, já tá galera. Deve ter um monte mais. Ah. Muito boa. Nossa, a gente já found, não é? Segunda vez que você está aparecendo aqui. Ah é? Já colocou essa frase, essa já? frase, já? Não, realmente, isso é a única linha que você tem dificuldade. Foi a primeira linha também. Ai, que chato, não? Como é que não? é? Ah, I fly. Já esqueci o que que oh, é essa <risos> like... ah. Gente, eu esqueci completamente o que que é isso, o que, que ela fala? Ah, ah like... uh, like... não lembro o que que é o... Oh, uh, Planks! Uh, uh. Você quer escrever essa frase para não esquecer <risos> é da <daqui>. voz? <risos> Eu vou esquecer, com certeza, mas tudo bem. At the border. Hmm. Isso é uma coisa que é só uma negação, são preposições, né? Uhum. Cara, a preposição em inglês é muito difícil. Eu Tenho certeza que vários de vocês têm a mesma dificuldade. Ah, pelo menos não temos gêneros nas preposições. Tá. Isso é mais chato do que tudo que tem não em inglês. Do português, enfim. Eu tô falando, você está reclamando. Que chato, deixa eu falar. Não. Tipo, mesmo eu na, morando aqui nos Estados Unidos Namorei o Brian por muito tempo Mesmo assim ele já tem muita dificuldade Então não se preocupem se vocês têm dificuldade com preposição É uma coisa muito normal pra quem aprende inglês Eu acho que é uma das coisas mais difíceis de se aprender Nessa língua é a questão da preposição uhum. Uhum. Uhum. Ah, é porque é, é cortado, uhum. não, é, não é uma palavra em inglês certa. Tadinha. Ah, engraçadinha. Ah, we, or, uh, yay. <risos> não é não é for? Sei lá que palavra que começa com o inglês, que não é on, ou ah, isso você sabe. Isso eu sei. Uhum. E galera, acho que não de novo. Vai lá, sabe sim. Não é one off, não. gente. One off, quando tem we are making algo que não é. We are making. Ele tá falando sobre algo. É, ah, algo que é, é nosso. É não posso. Não faço ideia, do que eu não sei nem a palavra, a letra que começa. O que significa aquela palavra? não é? Uh, hustler em inglês significa. Eu já ouvi, uh, Significa alguém que ganha dinheiro, não necessariamente. Num jeito legal? Num jeito legal. Tipo, ele. Faz ganha iligais. dinheiro na rua um, É difícil explicar Mas não é só para pessoas que fazem coisas ilegais oh, Mas okay. é para pessoas que fazem dinheiro De nada, por nada tipo. Entendi O que eu quero fazer é... Eu tava tipo cantando e não prestei é. atenção Ok, eu okay. sou é suficiente para essa música, né? Porque Gente, é muito repetida, eu... né? É, mas eu fiquei animada, eu gostei E eu mandei muito bem Ok, tá bom. É, Essa é eu acho. uma das minhas favoritas músicas de country. É a é super legal tá acho que vocês conhecem. Expert or advanced? Ai, não sei. Não, não temos toda a noite, né? Então vamos falar advanced. Ah, que chato. <risos> <risos> <risos> <risos> uh. Hearing, não. Não. Ah. Ah. Let that sound? That! sound? Th th th that! That! That! That! That! down. That! That! That! That! That! down, That! That! That! That! That! Down ah, bouquet, uma palavra francesa você deve saber, ah, né? É porque eu não sabia que eu tinha falado bouquet. <risos> é o nome de uma flor? É, é. Mas tipo é duas palavras juntas. Tá, então coisa é flower. Es escuta essa essa palavra aqui é duas palavras juntas. Ah, tá. Então só escuta quais são. Pensa em animal horse <risos> Você falou... horse horse começa com D O <risos> D O dog yes, sim yeah <risos> ai ajuda <risos> <risos> wood uh. dog wood que flor que é essa é um tipo de flor. Ai, gente, olha, eles ficam inventando o nome de flor aqui. Ah, é? <risos> hum. <risos> Essa é uma uma cidade. É o nome da música! <risos> Acertei! Ok, eu vou te deixar terminar aqui Já fiz muito hoje, já estudei muito inglês Você fez muito bem, você fez Sim. melhor do que eu achei que você ia fazer. Sério? Uhum. Eu achei que eu ia fazer melhor do que eu fiz. <risos> Acho que se vocês gostaram do vídeo, ela pode fazer mais vídeos no canal dela. Ah, se vocês quiserem, deixa nos comentários eu coloca no meu canal alguns vídeos assim. E vai lá visitar o canal dela, agora tem vídeos lá, né? Ou pelo menos Sim, um vídeo. Tem um, <risos> mas o próximo vai sair essa semana já. É. Então, tá só bom. ficar ligado.